CAPÍTULO 7 AURORA NA INGLATERRA Os primeiros espiritualistas são, muitas vezes, comparados aos primeiros cristãos. De fato, há muita semelhança entre eles. Num aspecto, porém, os espiritualistas levam vantagem. As mulheres da antiga revelação desempenharam nobremente seu papel... ...vivendo como santas e morrendo como mártires... ...mas não figuram como pregadoras e missionárias. A força e o conhecimento psíquicos, contudo... ...são tão grandes num sexo como no outro... ...propiciando a inclusão das mulheres... ...entre muitos dos grandes pioneiros da revelação espiritualista. Esse papel, de grande pioneira pode ser reivindicado, em particular, por Emma Harding Britton, cujo nome se tornará ainda mais famoso com o passar dos anos. Várias outras, no entanto, salientaram-se como missionárias, sendo a Sra. Hayden, entretanto, a mais importante para os britânicos, pois, no ano de 1852 trouxe o fenômeno a estas plagas. Tínhamos no passado os apóstolos da fé religiosa. Agora, finalmente, surgia alguém para exercer o apostolado do fato religioso. A senhora Hayden era mulher notável e excelente médium, esposa de respeitável jornalista da Nova Inglaterra, o qual a acompanhou em sua viagem organizada por um certo Sr. Stone, testemunha da ação de sua mediunidade na América. Durante a permanência junto a nós, foi descrita como sendo jovem, inteligente e ao mesmo tempo simples e cândida. Acrescenta seu crítico britânico. Ela afastava suspeitas com uma atitude natural sem afetação. Muitos que desejavam divertir-se às suas custas eram compelidos ao respeito e mesmo à cordialidade diante de sua paciência e bom humor. De acordo com a observação do Sr. Dickens, se os fenômenos por ela produzidos fossem atribuídos à arte, ela mesma seria a mais perfeita artista jamais apresentada ao público tal a impressão que invariavelmente deixava naqueles que tinham a oportunidade de conversar com ela. A desinformada imprensa britânica tratou a senhora Hayden como uma aventureira americana. Seu verdadeiro nível de inteligência, todavia, pode ser julgado pela circunstância de ter-se graduado doutor em medicina, alguns anos mais tarde quando retornou aos Estados Unidos, exercendo a profissão durante 15 anos. O Dr. James Rhodes Buchanan, famoso pioneiro da psicometria, fala a respeito da Sra. Hayden como um dos profissionais médicos mais hábeis e bem-sucedidos que conhecera. Além de receber o convite para ocupar a cadeira de professora de medicina em uma faculdade americana, trabalhou para a Globe Insurance Company no serviço de proteção contra prejuízos inseguros de vida. Uma das razões de seu sucesso era, na descrição de Buchanan, o seu gênio psicométrico. Ele presta especial homenagem à Sra. Hayden pelo fato de ter sido quase esquecida da Junta de Saúde por não ter dado atestados de óbito durante vários anos. Esses últimos acontecimentos, contudo, os céticos de 1852 não poderiam prever. Ademais não podem ser estes acusados por insistirem em que as estranhas manifestações de alentúmulo fossem investigadas com extremo rigor antes de serem admitidas. Ninguém poderia contestar tal atitude crítica. Mas parece singular o fato de que essas comunicações, trazendo-se autênticas notícias tão alviçareiras, qual a da travessia dos umbrais da morte e a da verdadeira comunhão dos santos, provocassem não a crítica severa e moderada, mas uma tempestade de insultos e abusos. Tudo isso seria inexcusável em qualquer situação, mas, principalmente, em se tratando de uma dama visitando nosso país. Segundo a senhora harding Britton. Tão logo a senhora Hayden apareceu em cena, os líderes da imprensa, do púlpito e das universidades começaram a persegui-la de todas as formas a seu alcance, inclusive mediante palavras obscenas e insultos. Uma verdadeira humilhação para o liberalismo e para a sagacidade científica daquela época atingindo, certamente, seu delicado espírito feminino e perturbando-lhe a harmonia mental, tão necessária produção de resultados psicológicos positivos. Esse tratamento cruel e insultante era também recebido das mãos daqueles mesmos que a procuravam como supostos investigadores, mas, em realidade, estavam ansiosos por contraditá-la, preparando armadilhas a fim de falsear as verdades das quais ela se dizia porta-voz. Extremamente sensível ao estado de ânimo de seus visitantes, podia sentir tudo isso, debatendo-se muitas vezes sob a força esmagadora do antagonismo, sem saber como repeli la ou oferecer-lhe resistência. Nem toda a nação, entretanto, participou dessa hostilidade irracional, hostilidade ainda vista à nossa volta, embora mais branda. Levantaram-se homens corajosos que não temeram colocar em risco suas carreiras profissionais, ou mesmo a reputação de homens sãos, por defender uma causa impopular, sem outros motivos, senão o amor à verdade e o senso de cavaleirismo, que se revoltava diante da perseguição a uma mulher. O Dr. Ashburner, um dos médicos reais, e Sir Charles Isham estavam entre os que apoiaram a médium na imprensa. As faculdades mediúnicas da Sra. Hayden, quando julgadas por padrões modernos, parecem estretamente limitadas em suas modalidades. Excetuadas as batidas, fala-se pouco de fenômenos físicos, não havendo qualquer referência à produção de luzes, materializações ou vozes diretas. No entanto, em grupo harmonioso, as respostas fornecidas pelas batidas eram exatas e convincentes. Como todo médium autêntico, ela se tornava sensível a discordâncias em seu derredor. Por isso os zombadores e investigadores de má-fé nela encontravam uma vítima fácil. Engano é pago com engano e responde-se ao tolo de acordo com sua tolice. Assim é, parecendo mesmo que as inteligências manifestantes não se importam muito com o fato de ser atribuída ao seu instrumento passivo a responsabilidade pelas respostas. Os pseudo-investigadores encheram a imprensa com descrições jocosas de como haviam enganado os espíritos, sem perceberem que, em realidade, eram eles mesmos os enganados. George Henry Lewis, posteriormente esposo de George Eliot, era um desses cínicos investigadores. Narrava com júbilo o fato de haver perguntado por escrito ao Espírito manifestante. — É a senhora Hayden impostora? A que o Espírito respondeu por batidas. — Sim. Lewis era suficientemente desonesto para citar o fato como se fosse uma confissão de culpa da senhora Hayden. Pode-se deduzir dessa resposta, porém que as batidas eram inteiramente independentes da médium, e que, se a pergunta é feita com frivolidade, não encontra resposta séria. As respostas dos Espíritos, contudo, devem ser apreciadas levando-se em conta os fatos positivos, e não os negativos. Aqui o autor empregará citações de modo mais amplo que de costume, pois não existe outra maneira de mostrar que aquelas sementes, primeiramente plantadas na Inglaterra, se destinavam a atingir grandes alturas. Já se aludiu ao Dr. Ashburner, famoso médico, e talvez fosse bom citar algumas de suas palavras. Diz ele, Se aos senhores da imprensa falta o sentimento de hospitalidade por alguém de sua própria classe, pois a senhora Hayden é esposa de um antigo editor e proprietário de um dos jornais de Boston, com circulação ampla da Nova Inglaterra, ao menos a natureza de seu sexo deveria tê-la protegido contra as injúrias. Eu garanto aos senhores não ser a senhora Hayden uma impostora. Quem tiver a ousadia de dizer o contrário, falo-á com o sacrifício da verdade. De outra feita... Em extensa correspondência ao The Reasoner, após admitir ter visitado a médium em estado de incredulidade, esperando testemunhar os mesmos evidentes absurdos vistos com outros médiums, Ashburner escreve, Tenho tão forte convicção na honestidade da Sra. Hayden que muito me admira possa alguém, deliberadamente, acusá-la de fraude. Ao mesmo tempo, faz minucioso relato de comunicações verídicas por ele recebidas. Entre os investigadores estava o professor De Morgan, célebre matemático e filósofo. Apresenta suas experiências e conclusões no longo e magistral prefácio do livro de sua esposa, Da Matéria ao Espírito, publicado em 1863, como segue. Há dez anos, a conhecidíssima médium americana, Sra. senhora Hayden, veio à minha casa. A sessão começou imediatamente após sua chegada. Estavam ali oito ou nove pessoas de todas as idades, com opiniões sobre os fenômenos variando entre a crença absoluta e a descrença total. As batidas iniciaram como de hábito. Para mim eram limpas e claras. Ouviam-se sons fracos e ligeiros, mas, quando perduravam, disse-iam de campainha. Comparei-os com um ruído feito por pontas de agulhas de tricô, caindo de pequena distância sobre uma placa de mármore e repentinamente detidas por alguma espécie de amortecedor. A prova que se seguiu confirmou minha impressão. Tarde da noite, depois de cerca de três horas de experiência, a senhora Hayden levantou-se e, estando em outra mesa, falava enquanto fazia ligeira refeição. Subitamente, uma das crianças perguntou em voz alta, Poderiam os espíritos presentes bater todos ao mesmo tempo? Mal essas palavras foram ditas, ouviu-se por cerca de dois minutos, uma saraivada de agulhas de tricô. Poder-se-ia distinguir o forte som das agulhas dos homens e os fracos sons das agulhas das mulheres e crianças, embora perfeita desordem da execução. Após dizer que, por conveniência, se referirá às batidas como provenientes dos espíritos, o professor De Morgan continua... Quando me foi solicitado formular uma pergunta ao primeiro espírito comunicante, pedi-lhe-me fosse permitido fazê-la mentalmente, isto é, sem pronunciá-la, escrevê-la ou mencionar as letras correspondentes, e que a senhora Hayden ficasse com os braços estendidos enquanto a resposta era dada. Ambas as solicitações foram aceitas imediatamente por meio de duas batidas. Formulei a pergunta e desejei que a resposta contivesse apenas uma palavra designada por mim. Tudo mentalmente. Peguei então o um alfabeto impresso e coloquei um livro em pé diante dele. Baixei os olhos sobre o alfabeto e prossegui apontando as letras de forma habitual. A resposta foi a palavra xadrez, tendo sido dada uma batida a cada letra tinha agora razoável certeza da seguinte alternativa. Haveria leitura de pensamento, de natureza inteiramente inexplicável, ou perspicácia sobre-humana da senhora Hayden, fazendo-a perceber a letra que eu desejava fixar. É de notar-se, contudo, que, estando a médium a seis pés do livro que escondia meu alfabeto, não teria condições de ver minha mão aos meus olhos, nem a forma pela qual eu estava apontando as letras. Assim, a segunda hipótese foi afastada antes de a sessão terminar. Outro episódio dessa sessão é por ele relatado, com muitos pormenores, em carta ao reverendo W. Held, dez anos antes. Citamos esta versão, publicada no livro Memórias de Augustus de Morgan, de sua esposa. Páginas 221 a 222 Veio então meu pai, falecido em 1816, e, após ligeira conversação, iniciei o seguinte diálogo. Você se lembra do periódico que tenho em mente? Sim. Lembra-se dos epítetos a seu respeito ali inseridos? Sim. Sim. — Poderia indicar as iniciais desses epítetos? — Sim. Em seguida, comecei a indicar as letras do alfabeto. Um livro escondia o cartão onde o alfabeto se achava impresso. A senhora Hayden estava no lado oposto de grande mesa redonda e uma lâmpada forte brilhava entre nós. Apontei letra por letra até chegar à letra F, que supunha fosse a primeira inicial. Nenhuma batida. As pessoas à minha volta disseram: "Você passou a letra. Houve uma batida no começo." Reiniciei o processo e ouvi distintamente a batida na letra C. Isto me intrigou, mas logo percebi o ocorrido. A ação de bater, marcando o início da sentença, começara mais cedo do que eu esperava. Deixei então passar-se o C e registrei o D T F O C sendo estas, conforme me recordei, então, as iniciais das palavras usadas para referir-se a meu pai, segundo consta uma velha revista publicada em 1817, da qual ninguém na sala jamais ouvira falar, exceto eu. C D T F O C estava correto. Vendo isso, interrompi o procedimento, plenamente convencido de que alguma coisa Alguém ou algum espírito estava lendo meus pensamentos. Esse e outros fatos semelhantes ocorreram por três horas, aproximadamente. Durante quase todo o tempo, a senhora H. manteve-se ocupada lendo A Chave da Cabana do Tilton, obra que não conhecia. Posso assegurar que se entregava à leitura com muita avidez, tanto quanto se poderia esperar de uma dama americana vendo, pela primeira vez, o mencionado livro. Enquanto isso se dava, divertimos-nos com as batidas. Declaro ser tudo absolutamente verdadeiro. Desde então, tenho muitas vezes testemunhado essas manifestações em minha casa na presença de diversas pessoas. Quase sempre as respostas vêm pela mesa. Sobre elas são colocadas de leve uma ou duas mãos que bate a indicação das letras. Em sua maioria, as respostas são confusas, mas, por vezes, surge algo surpreendente. Não tenho explicação alguma para os fatos. Em um ou dois anos, porém, algo curioso poderá ser revelado. Estou convencido da realidade do fenômeno. Muitas outras pessoas que o testemunham em suas próprias casas se acham tão convencidas de sua autenticidade quanto eu. Quem for filósofo, pense, como puder, sobre este assunto. Quando o professor De Morgan atribuiu a algum espírito a leitura de seus pensamentos, desconsiderou o fato de que o incidente da primeira letra era a evidência de algo que não estava em sua mente. De igual modo, observando-se a atitude da senhora Hayden durante toda a sessão, torna-se claro que sua personalidade consciente não participava dos fenômenos. Outras importantes provas do casal de Morgan vão para o apêndice. A senhora Fitzgerald, conhecidíssima figura dos primeiros tempos do espiritualismo em Londres, relata... No The Spiritualist, de 22 de novembro de 1878, significativa experiência com a Sra. Hayden. Meu ingresso no espiritualismo aconteceu aproximadamente há 30 anos, por ocasião da primeira visita da renomada médium Sra. Hayden a este país. Fui convidada a conhecê-la numa festa que seria dada em Londres, na Wimpole Street, por uma amiga. Por ter assumido para a mesma noite compromisso inadiável, cheguei atrasada, após a ocorrência de cena extraordinária comentada animadamente por todos. Meu olhar de desapontamento foi notado. Então a senhora Hayden, a qual estava vendo pela primeira vez, adiantou-se gentilmente, expressou seu pesar e me sugeriu ficasse sentada, separada dos demais, junto a uma mesinha. Em seguida, disse-me que perguntaria aos espíritos se eles poderiam comunicar-se comigo. Tudo isso era tão novo e surpreendente... que não me era fácil compreender suas palavras ou o que deveria esperar. A médium colocou à minha frente um alfabeto impresso, um lápis e uma folha de papel. Enquanto a senhora Hayden tomava essas providências, senti de forma extraordinária que por toda a mesa eram dadas batidas, cujas vibrações me alcançaram a planta do pé que estava apoiado na perna da mesa. Ela orientou-me para que anotasse toda a letra indicada por batida clara. Após essa breve explicação, deixou-me entregue a mim mesma. Procedi como recomendado. Nítida batida marcou a letra E. Outras batidas foram dadas. Um nome que não poderia deixar de reconhecer, foi soletrado, sendo indicada a data da morte, ignorada por mim. Seguiu-se uma mensagem que me trouxe de volta à memória as fracas palavras de velha amiga pouco antes de partir. Velarei por você. A lembrança de toda a cena desenhou-se vivamente em meu cérebro. Confesso ter ficado chocada, aterrorizada mesmo. Levei o papel contendo as informações ditadas pelo espírito de minha amiga a seu antigo procurador, assegurando-me ele que as datas e os outros informes estavam corretos. Não poderiam, entretanto, estar na minha mente, pois deles não tinha conhecimento. Vale mencionar o fato de ter a Sra. Fitzgerald declarado que a primeira sessão da Sra. Hayley na Inglaterra, ao que supunha, tinha sido realizada com a Sra. Combermer, seu filho, Major Cotton e o Sr. Henry Thompson, de York. No mesmo volume do The Spiritualist, página 264, aparece o um relato de uma sessão com a Sra. Hayden, realizada durante a vida do renomado ator trágico Charles Young. O artigo é de autoria do reverendo Julian Young. Seu filho. 19 de abril de 1853. Neste dia, fui a Londres com o propósito de consultar meus advogados sobre assunto de certa relevância para mim. Por muito ter ouvido falar da médium espiritualista, senhora Haydn, uma dama americana, resolvi, já que estava na cidade, descobrir seu paradeiro a fim de, por mim mesmo, julgar de seus dons. Encontrando acidentalmente meu velho amigo, Sr. H., pedi-lhe e me fornecesse o endereço da referida senhora. Disse-me que era Queen Anne Street, 22, Cavendish Square. Também ele jamais estivera em sua companhia. Tinha, porém, um grande desejo de vê-la, conquanto relutasse em gastar o seu guinel para usufruir esse prazer. Ofereci-me a pagar por ele se fosse comigo. Acedeu com satisfação. As batidas dos espíritos tornaram-se tão comuns a partir de 1853 que abusaria da paciência do leitor se descrevesse essa forma convencional de comunicação entre vivos e mortos. Desde o ano supracitado, venho testemunhando essas batidas. Minha curiosidade sobre o assunto sempre foi grande tenho mesmo certa tendência para o místico e o sobrenatural. Entretanto, tudo o que vira até então podia ser explicado por meios naturais. A experiência com a Sra. Hayden, porém, foi diferente. Não havia possibilidade de conluio, pois nem o amigo que me acompanhou conhecia a médium, nem esta sabia o nome dele ou o meu. Seguiu-se este diálogo entre mim e a Sra. H. Sra. H., o senhor desejaria comunicar-se com o espírito de algum amigo falecido? J.C.Y. Sim. Sra. H., se fizer suas perguntas da maneira descrita na fórmula, posso dizer-lhe que obterá respostas satisfatórias. J.C.Y. Dirigindo-se a um ser invisível que se supunha estar presente. Diga-me o nome da pessoa com quem desejo comunicar-me. As letras assinaladas pelas batidas formaram o nome George William Young. Em quem estou pensando neste momento? Frederick William Young. De que ele está sofrendo? Chique nervoso. Poderia prescrever-lhe algo? Enérgico mesmerismo. Quem poderia administrar-lhe tratamento? Alguém que tivesse grande afinidade com o paciente. Eu teria êxito se o fizesse? Não. Quem o teria? Joseph Rice, um senhor a quem meu tio muito respeitava. Perdi algum amigo recentemente? Sim. Quem? Eu pensava na senhorita Young, prima distante. Cristiana Lane. Poderia dizer-me onde dormirei esta noite? Em casa de James B., 9, Clarge Street. E amanhã? Na casa do Coronel Weymouth, na Upper Grosvenor Street. Estava aturdido com a exatidão das respostas. Expressei então ao senhor que me acompanhava o desejo de formular uma pergunta reservadamente, tendo em vista a natureza do assunto. Não gostaria, portanto, que dela tomasse conhecimento. Assim, Ficar-lhe-ia grato se fosse por alguns minutos à sala vizinha. Após sua saída, reassumi o diálogo com a senhora Hayden. Esteve meu amigo, a retirar-se, porque não desejo que ele conheça o teor de minha pergunta. Gostaria também de não falar à senhora sobre o assunto. Entretanto, se bem compreendo a situação, não poderia receber uma resposta sem seu concurso. que fazer nestas circunstâncias? Faça a pergunta de tal forma que a resposta represente, numa palavra, a sua ideia. Tentarei. Realizar-se-á aquilo que me ameaça? Não. Isso não é satisfatório. É fácil dizer sim ou não, mas o valor da afirmativa ou da negação dependerá de minha certeza de que a senhora esteja mesmo sabendo o que estou pensando. Dê-me uma palavra que demonstre ter a senhora a pista do assunto em minha mente. Testamento. Com efeito, um testamento pelo qual eu seria beneficiado estava ameaçado de contestação. Desejava saber se a ameaça seria realizada. A resposta estava correta. Note-se que o Sr. Yang jamais acreditou na intervenção dos Espíritos. Contudo, depois de tal experiência, não lhe seria necessária grande capacidade intelectual para assimilar esse novo conhecimento. A seguinte carta do Sr. John Malcolm, de Clifford, Bristol, publicada no The Spiritualist, menciona alguns assistentes bem conhecidos. Referindo-se a uma questão sobre o local da primeira sessão psíquica na Inglaterra e a respeito de quem estava ali presente, diz ele... Não me recordo da data... Mas, visitando minha amiga Sra. Crow, autora de O Lado Escuro da Natureza, fui por ela convidado a acompanhá-la à casa da Sra. Hayden, na Queen Anne Street, Cavendish Square, a fim de participar de uma sessão espiritual. Informou-me que a Sra. Hayden acabara de chegar da América, tendo vindo à Inglaterra com o intuito de divulgar os fenômenos do espiritualismo. Estavam presentes a Sra. Crow a Sra. Milner Gibson, o Sr. Coley Grayton, autor de Estradas Principais e Caminhos Secundários, o Sr. Robert Chambers, o Dr. Daniels, o Dr. Samuel Dixon e vários outros cujos nomes me eram desconhecidos. Manifestações bem significativas ocorreram naquela ocasião. Posteriormente, tive muitas outras oportunidades de visitar a Sra. Hayden. Conquanto a princípio estivesse predisposto a duvidar da autenticidade dos fenômenos, tornei-me convicto dessa verdade ante as convincentes provas de intercâmbio espiritual que me foram dadas. Desencadeou-se furiosa batalha na imprensa britânica. Pelas colunas do jornal londrino Critic, o Sr. Henry Spicer, autor de Visões e Ruídos, refutou as críticas do... Household Words, do Líder e do Zoist. Seguiu-se no mesmo jornal, longa contribuição de um clérigo de Cambridge com assinatura M.A., admitido como sendo o reverendo A. W. Hobson, do St. John's College de Cambridge. A descrição desse senhor é forte e expressiva mas demasiadamente longa para ser transcrita integralmente. A matéria tem certa importância, por ser o escritor, como se sabe, o primeiro clérigo inglês a ocupar-se do assunto. Sou estranho, talvez seja característica da época, que as implicações religiosas impressionassem tão pouco os diversos assistentes inteiramente ocupados em saber o segundo nome da avó ou o número de tios. Nem mesmo os mais erosos deixavam de fazer perguntas fúteis. Ninguém demonstrava a mínima percepção das reais possibilidades desse intercâmbio com o mundo espiritual, ou de que, finalmente, poderia ser estabelecida uma base firme para a crença religiosa. O mencionado clérigo, entretanto, embora de forma limitada, vislumbrou o lado religioso da questão encerra seu relato nestes termos. Concluo endereçando algumas palavras aos inúmeros clérigos, leitores do Critic. Na qualidade de clérigo da Igreja da Inglaterra, penso que aí está um assunto suscetível de, mais cedo ou mais tarde, despertar o interesse de meus irmãos do clero, mesmo se relutarem em dele ocupar-se. Minha opinião baseia-se no seguinte... Se a excitação em torno dessa matéria tornar-se geral neste país, como já o é na América, não vejo razões para que isso não aconteça, o clero de todo o reino será chamado a manifestar-se. Provavelmente terá mesmo o dever de interferir, esforçando-se por evitar as ilusões, muitas vezes resultantes desse mistério. A Jim Balu. Um dos mais sensatos e hábeis escritores dessa matéria na América exorta seus leitores a não acreditar em todas as palavras dos espíritos, a não desistir das opiniões próprias e de seus credos religiosos, como milhares já o fizeram, sob a influência dos batedores. Esse estado de coisas tinha apenas começado na Inglaterra, mas em poucos meses, desde a chegada em Londres do senhor e da senhora Hayden, a excitação espalhou-se como fogo na mata e tudo indica que vai continuar. Pessoas que a princípio trataram as manifestações como impostura e fraude desprezíveis, ao presenciarem esses estranhos fenômenos, ficaram primeiramente chocadas e perplexas, depois se precipitaram cegamente em loucas conclusões, como, por exemplo, a de que tudo isso é trabalho do demônio, ou no grau oposto, uma nova revelação do céu. Conheço grande número de pessoas, hábeis e inteligentes, totalmente confusas, sem saber como agir a tal respeito. Também estou, de igual modo, perplexo. Não se trata de impostura, bem sei. Sinto-me perfeitamente convicto em relação a este ponto. Além dos testes acima citados, mantive longa conversação em particular com o senhor e a senhora Hayden, separadamente, e tudo o que disseram tinha a marca da sinceridade e da boa-fé. Embora isso não seja prova para outras pessoas, para mim é, com certeza. Se há engano, são eles tão enganados quanto aqueles que se dão por convencidos. Não foi o clero e sim os livres pensadores que perceberam o real significado da mensagem. Chegaram eles à seguinte conclusão ou refutavam essa prova da vida eterna, ou confessavam honestamente, como muitos de nós temos feito, o abalo de suas convicções e a derrota dentro de seu próprio campo de conhecimento. Esses homens buscaram provas do fato transcendental, e os mais honestos e zelosos foram forçados a admitir a existência dessas provas. O mais nobre de todos foi Robert Owen, Tão famoso pela prática de ações humanitárias como pela firme independência em questões religiosas. Esse homem corajoso e honesto declarou publicamente ter sido alcançado pelos primeiros raios desse sol nascente, dourando o futuro obscuro que imaginara. Tracei pacientemente, afirma ele, o histórico das manifestações. Investiguei os fatos testemunhados em inúmeros casos por pessoas de reconhecido caráter. Realizei 14 sessões com a médium, Sra. Hayden, durante as quais me foram oferecidas todas as oportunidades para me certificar se seria possível qualquer mistificação de sua parte. Não apenas me convenci da inexistência de fraude com os médiums fidedignos, mas também do destino que lhes está reservado, de desencadear nos tempos atuais... a maior revolução moral da história... atingindo o caráter e as condições de vida do gênero humano. A senhora Emma harding Britton comenta a admiração e o interesse... provocados pela conversão de Robert Owen... porque suas ideias materialistas... eram consideradas altamente nocivas à religião. Segundo ela um dos mais eminentes homens de Estado da Inglaterra, declarou o seguinte. A Sra. Hayden merece um monumento tão só pela conversão de Robert Owen. Pouco depois, o famoso Dr. Elliot Sun, presidente da Secular Society, foi também convertido à maneira de São Paulo após violento ataque à nova revelação. Ele, o Dr. Ashburner, eram os mais célebres defensores do mesmerismo, quando este lutava pela própria sobrevivência, assumindo todo médico que o apoiava o risco de ser chamado de charlatão. A situação foi penosa para ambos, pois, entregando-se o Dr. Ashburner com todo entusiasmo ao espiritualismo, seu amigo passou não apenas a rejeitar os fatos relacionados com esse transcendente assunto, mas a atacá-los. Todavia, a divergência entre os dois foi sanada pela completa conversão de Elliot A senhora harding Britton relata que, ao visitar Elliot por insistência deste, em seus erradeiros anos, viu que se tornara adoroso adepto do espiritualismo, uma crença que o venerável senhor considerava a revelação mais luminosa que recebera. Diz ainda a senhora Harding, sua fé clareou a escura passagem para o outro mundo, fazendo de sua transição para o desconhecido uma cena triunfante de jubilosa expectação. Como se poderia esperar, não demorou muito para que o rápido crescimento do fenômeno das mesas com céticos-cientistas a reconhecerem sua existência ou, pelo menos, tentarem demonstrar o engano daqueles que atribuíam os movimentos a uma causa externa. Braid, Carpenter e Faraday sustentavam publicamente que os resultados eram devidos à ação muscular inconsciente. Faraday inventou um instrumental engenhoso no qual se baseava para considerar definitivamente provada sua teoria. Como tantos outros críticos, porém, ele não realizou experiências com um bom médium. Basta o fato, devidamente comprovado, do movimento da mesa sem contato para demolir suas belas teorias. Imaginemos o leigo sem telescópio, refutando por meio de zombarias e desdém, as conclusões dos astrônomos baseadas na observação através desse instrumento. Tal modo de agir é, de certa forma, análogo ao comportamento daqueles que se arriscam a criticar sem jamais terem realizado experiências psíquicas. Sir David Brewster é um bom exemplo do espírito daqueles tempos. Referindo seu convite feito por Moncton Milnes para encontrar-se com o viajante africano, o Sr. Gala, por lhe ter este senhor assegurado que a senhora Hayden lhe falara de pessoas e lugares da África só dele conhecidos, fez ele o seguinte comentário. Não resta dúvida de que o mundo está caminhando para a loucura. A senhora Hayden permaneceu na Inglaterra cerca de um ano, retornando à América em fim de 1853. Quando as questões espirituais encontrarem seu real destaque em comparação com outros assuntos, a visita da Sra. Hayden será considerada fato histórico marcante. Duas outras médiuns americanas estiveram na Inglaterra durante a estada da Sra. Hayden. A Sra. Roberts e a Sra. Jay. Seguiram-na logo depois, mas, como se sabe, tiveram pouca influência no movimento visto que lhe eram muito inferiores em força psíquica. Uma descrição daqueles primeiros tempos é oferecida pelo seguinte trecho de um artigo sobre espiritualismo publicado no jornal não espiritualista The Yorkshireman, de 25 de outubro de 1856. Acreditamos ser o público inglês em geral pouco conhecedor na natureza das doutrinas espiritualistas. Assim, Muitos de nossos leitores estarão, de certo, despreparados para admitir que elas possam prevalecer de algum modo neste país. O fenômeno comum do movimento das mesas é, porém, conhecido pela maioria de nós. Há dois ou três anos, nenhuma reunião noturna deixava de tentar a realização de um milagre espiritualista. Naqueles dias éramos convidados para chá e mesas girantes. Tratava-se de um novo divertimento e tínhamos de girar em volta dos móveis como loucos, juntamente com a família anfitriã. Depois de afirmar que o ataque de Faraday tinha acalmado subitamente os espíritos, a ponto de, por algum tempo, não mais ouvir-se falar de sua atuação, o jornal continua. Temos, no entanto, amplas provas de que o espiritualismo, como crença ativa, não está restrito aos Estados Unidos, pois encontrou o entusiástico acolhimento entre muitas pessoas de nosso próprio país. Contudo, a atitude geral da imprensa mais influente era muito semelhante à atual. Tornava ridículos os fatos para negá-los, além de difundir a ideia de que, mesmo se fossem verdadeiros, eram totalmente inúteis. The Times, por exemplo, jornal muito mal informado e reacionário a respeito de assuntos psíquicos, em editorial publicado pouco depois, sugere o seguinte. Seria algo proveitoso se, por esforço de vontade, alguém pudesse retirar o próprio chapéu do cabide sem ir buscá-lo, ou incomodar o um empregado, ou, se a forja da mesa fosse usada para acionar uma máquina de moer café. Bem poderiam nossos médiums e clarividentes captar as cotações da bolsa daqui a três meses, em vez de procurar descobrir por que razão alguém morreu há 50 anos. Quando lemos tais comentários num grande jornal, ficamos imaginando se o movimento não teria sido prematuro. se numa época assim precária e material, não teria sido impossível captar-se a ideia de uma intervenção exterior. Grande parte dessa oposição era devida, no entanto, à frivolidade dos investigadores, os quais, não tendo percebido ainda o pleno significado desses sinais do além, os consideravam, como assinala o jornal Yorkshire, divertimento social, atrativo novo para mundanos enfaixiados. Todavia, enquanto aos olhos da imprensa fora dado o golpe mortal ao desacreditado movimento, as investigações continuavam, discretamente, em muitos locais. Pessoas de bom senso, na expressão de Howitt, experimentavam com êxito aqueles anjos, observavam-lhe a forma de apresentação e, finalmente, constatavam sua realidade, pois, como bem diz ele, os médiums públicos não fizeram mais do que inaugurar o movimento. Se fôssemos medir a influência da Sra. Hayden pelo testemunho popular, ela seria considerada de pouca extensão. Para o grande público, essa dama não passava de milagre passageiro. Contudo, a Sra. Hayden espalhou muitas sementes que foram lentamente germinando. Na verdade, ela abriu a discussão do assunto. O povo, ocupando em sua maioria os degraus mais humildes da escala social, começou a experimentar por si mesmo e a descobrir a verdade, embora a cautela, filha da experiência, o aconselhasse a guardar para si a maior parte dessa descoberta. Não resta dúvida. A Sra. Hayden cumpriu sua tarefa. A história do movimento pode bem ser comparada ao mar, avançando com o fluxo e refluxo de suas ondas sucessivas, cada uma sobrepujando a outra em volume. A visão do observador, cada uma dessas ondas parece ser a última, até que surge uma nova. O tempo decorrido entre a partida da Sra. Hayden, em 1853, e o aparecimento de de Home em 1855, representa a primeira calmaria na Inglaterra. Críticos superficiais pensaram ser o fim. Todavia, realizavam-se experiências em milhares de casas espalhadas por todo o país. Muitos que haviam perdido completamente a fé nas coisas do Espírito, num período talvez considerado o mais apático e material da história do mundo, começaram a examinar as provas e a compreender, com alívio ou espanto, que a idade do conhecimento, a melhor, no dizer de São Pedro, se aproximava em substituição à da fé, cujo término era entrevisto. Dedicados estudiosos das Escrituras, recordavam as palavras de seu mestre, Tenho ainda muitas coisas para dizer-vos, mas, por ora, não podeis compreender. Querendo saber se essas estranhas manifestações de força psíquica não fariam parte daquele conhecimento novo prometido. Enquanto a senhora Reid implantava em Londres as primeiras sementes, Outra série de eventos trazia os fenômenos espirituais à observação do povo de Yorkshire. Isso aconteceu com a visita do Sr. David Richmond, um shaker americano, à cidade de Cayley. Esse senhor vinha em busca de David Weatherhead, a fim de atraí-lo para o movimento. Foram obtidas manifestações por meio da mesa e descobertos médiums locais, criando-se um florescente centro na cidade. De Yorkshire, o movimento estendeu-se a Lancashire. Interessante elo com o passado é o fato de que o Sr. Wollstoneholm, de Blackburn, falecido no ano de 1925, em idade venerável, se escondera debaixo da mesa quando o garoto, numa dessas primeiras sessões, testemunhando os fenômenos, embora, esperamos, não os tem auxiliado. O jornal The Yorkshire Spiritual Telegraph foi editado em Cayley no ano de 1855 com todas as despesas pagas por David Weatherhead, cujo nome deveria ser respeitado por ter sido ele o primeiro a entregar-se de corpo e alma ao movimento. Cayley é ainda ativo centro de trabalho e estudos psíquicos.